a casa são mais ou menos sete e meia e de certeza que vocês também tiveram um dia em que vocês saíram de casa quase noite e chegaram a casa e já era noite e parece que vocês não aproveitaram muito bem o dia, vocês estiveram sempre a trabalhar e não conseguiram apreciar as coisas bonitas da vida. E eu acho que a fotografia ajuda imenso nisso porque ajuda-nos a prestar atenção. Se vocês fizerem muitas fotos para o vosso Instagram para colocarem no vosso acessório, por exemplo, ao longo do dia, vocês têm que estar atentos a essas coisas, a apreciar as coisas que vocês já tomam por garantidas. E eu acho que a fotografia é incrível e acho que nisto ajuda imenso. O vídeo de hoje é sobre isso: ideias para fotos em dias assim mais complicados e ocupados. E queremos provar, vocês podem tirar muitas fotos, mesmo que pareça que vocês não têm nem tempo para comer, nem tempo para respirar. Por isso, se vocês quiserem ver, é só continuar a assistir e espero que gostem. No caminho para o trabalho ou a escola, vocês têm algumas oportunidades para tirar fotos. Se andarem em transporte público, podem tirar fotos à paisagem que enquanto esperam por ele. Pode ser às linhas do metro, a rua, à beira da paragem do autocarro ou até a paisagem que rodeia o metro. Também podem fotografar a paisagem que vem de dentro de transporte para fora. Podem ser os campos, a cidade, a autoestrada e, como bónus, aproveitem esse tempo de viagem para fazer um desafio e tentar tirar uma foto super focada. Dentro de transporte vão ter a possibilidade de fazer um semi-outfit de cima para baixo ou tirar algumas fotos aos vossos acessórios ou ao livro que estão a ler no momento. Atenção por favor, devido à avaria este veículo vai recuar. Peço a todos que se mantenham no interior do veículo. Obrigado assim que é, todos os dias, metro atrasado. Mas também podem tirar uma foto ao transporte público. Se tirarem com ele vazio ou cheio de gente, contam histórias completamente diferentes. Usem isso a vosso favor e aliguem com uma boa edição. Se não usarem transportes públicos, não há problema. Às vezes fotos no trânsito também ficam bastante interessantes. Ou se tiverem tempo, parem o um carro um bocadinho e tirem uma foto se virem uma paisagem incrível. E claro, se forem a andar para o vosso trabalho ou escola, o que não vos vai faltar são oportunidades para fotografar paisagens e fotos aos vossos acessórios. Quando chegarem ao destino, não se esqueçam de tirar uma foto da parte de baixo do vosso outfit. Se conseguirem encontrar umas formas interessantes, ainda melhor. A típica foto de espelho não pode faltar. Podem tirá-la nos elevadores, casas de banho de shoppings ou espelhos de lojas de roupa. Pode ser foto ao vosso lanche da manhã, ao vosso almoço, ao vosso jantar, se estiver esteticamente acessível, tirem uma foto. Caso andem de transporte, carro ou a pé, certeza que passam por inúmeros sinais de trânsito. Fotos a esses objetos, com uma boa edição, podem se tornar fotografias incríveis. Isto tudo para vos dizer para estarem sempre atentos a todos os detalhes, até uma flor solitária no meio do nada, ou um arco-íris que aparece no fim de um dia de chuva, ou aos efeitos de natal que estão a aparecer em vários pontos da cidade. Se puderem, tirem também uma foto na vossa pausa, ou a um mini-lunch, ou a um ambiente onde estão, ou até a selfies estranhas como estas. <risos> se não tiverem vergonha, tirem também foto ao vosso reflexo, ou em montras de lojas, ou dentro de transportes, ou em algum sítio que tenha vidros grandes como este. Por último, e se conseguirem chegar a tempo, apreciem o forte sol. No um outro dia, para tirar apenas uma foto ao pôr de quase que pediu um metro e dividir correr atrás dela. Mas acreditem que vale sempre a pena. E é isso por hoje. fotografem muito e divirtam-se. Se quiserem outro episódio destes, digam nos comentários e vemos no próximo vídeo.